Olá! Na próxima edição da Revista Sucesso, vou abordar sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, dando um destaque maior para crianças de 0 a 3 anos. Você sabia que quanto mais cedo uma criança for para a escola, melhor será seu desenvolvimento enquanto ser social? Meu nome é Alessandra Munhoz, sou diretora pedagógica do Centro de Educação Infantil Gênios. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, não perca a próxima edição da Revista.